Olá, meu nome é Larissa, eu tenho 30 anos, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. É, o meu marido já faz o Do, do It Yourself e é, ele me convidou para vir porque eu tenho um pouco de vocabulário e queria aprender a falar melhor, me desenvolver, eu tenho um pouco de vergonha em falar em público. O curso daí para somar nisso, eu fiquei com a impressão de que também era poucos dias, mas já fez uma virada de chave fantástica, já fez grande diferença. E meu marido e eu estávamos comentando sobre isso na noite passada, como a gente está se desenvolvendo melhor, mudando de grupos, conversando mais, tendo menos dificuldades e vergonha em falar e o curso somou bastante nisso.